E aí, João Kleber, tudo bem, meu irmão? João, o seu. Paula Marquinhos! Bravo! Ah. Aguarda! Esse aí mesmo, filho! Esse é o esse, é o esse mesmo, filho! É esse mesmo, filho! esse mesmo, filho! O que, que ele vai fazer? Ô, Dica! A senhora mora aqui, a senhora que é a dona da casa aqui? Sou eu. eu. Vai, pronta, Darcy, vai pronta! É a senhora mesmo! dona Darcy. Sou eu, eu, qual o problema? É o seguinte, nós somos de, um, de uma empresa lá, Macumba Delibre. Nós atendemos para disco Disque Macumba, e sabe é o que é está acontecendo? Tem uma aí, vizinha isso, da senhora que não vai com a sua cara, e mandou fazer um trabalho para a senhora. Chegou todo mundo mesmo. Mas... A não ser que a senhora um que troco para mim, eu quebro a Macumba, Peito eu vou embora vem. aqui. Não, tô... eu dou uma paulada em você para você levar para quem. Ah, não, não, tem... não é, eu não posso ah, falar. Olha tenho... aqui, isso aqui é Pai Tonhão, Pai Tonhão e Manquilha. Aqui, joga assim. Mais comigo, que eu, eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Que isso, meu? Eu vou ah, lá comer. É eu vou lá, é lá comer. Ah, Olha zumba, minha filha. Vai ah, ah, falta mais por aqui. Vamos abrir aqui pra sair com coisa, que coisa ah, ruim aí. pra fora. Tem coisa ah, ruim ah, pra fora. Pai Toyão, é ah, é faz isso. Calma, calma. calma. calma. calma. Cai, cai a mão, hein? Bater no Pai Toyão, cai a mão. Olha aqui, aqui, pra aqui. Que isso, meu? Que isso, meu? Pode entrar. Aqui, zumba, minha filha. Olha que zumba, minha filha. Pode entrar, pode entrar, velho. Vai, Matilha. Vai, Matilha. Vai, vai, que oh, oh, manda, Ele vai, é fico. doido, vai, meu! Vai, ah, não, ah, não, ah, não ah, mexe ah, comigo, que eu ponho o seu nome lá me no, no meu terreno! Eu, eu sou mesmo, Marco. Ah, ah, mim, Bate na cara! Vamos embora, vamos vambora! vamos vambora, Vamos vamos vamos Depois eu pego o carro, depois eu minha filha, chora lá, minha filha, chora lá! Ai, é muito folgado, meu! Bem bolada a pegadinha! Mais uma, mais uma vítima, mais uma vítima! Como é que é o nome da filha? Aparecida? Aparecida? É. é você mesmo, filho. É você mesmo. Ô, pessoal, pode chegar aí, gente. Aparecida, mexer. Essa é aqui, mulher aqui é a pai mulher aqui. Tamo certo, pai Biruto! Tá Vocês vão ver o que vai, vai acontecer. Vamos, Preto Velho. Chegamos, Mas meu Vamos é fazer um velho. trabalho aqui na sua casa. Vamos começar. O que vai Preto Velho? Vocês vão ver isso aí. Cuidado, Preto vontade, vai, Chegonha, Cuidado, aqui mesmo. Velho. Cuidado, Preto Velho. Cuidado. Aparecida! <risos> xarava. Xarava, aparecida. Chora, <risos> Aparecida. Para lá, minha filha. Vai lá, para, para, para, para, para, para. Olha só, olha só. Vamos nós somos uma trabalho. empresa isso, de mano. macumba não, eu, delivery. Vamos fazer trabalho, Deixa eu falar com não, ela. Não. Espera aí, filha. Espera aí, filha. É o Sim. seguinte, ó. Uma vizinha sua falou que não vai com a sua cara e contratou nós para fazer macumba para tirar você daqui. Eu, eu não tenho nada contra a vizinha nenhuma. Eu, não eu sou, vizinho! Dá dá eu. licença, dá licença tá, mulher. Tá, nós vamos tá, entrar. Cara. Vamos, é, lá Vamos pra... lá. Eu, eu vou entrar na sua tá casa. Vai fazer trabalho, pai. Vai, pai, pai, pai, vai faz fazer trabalho. Entra vai na casa, casa dela. Olha ca... lá, olha vai lá. vem lá. vem Calma, Cida, ah, calma, Cida Calma, Cida tá... Se sidoca, se do... calma, Não faz isso, aí, Olha aqui, pai, aqui pai, olha aqui, pai, aqui, tá. aqui pra você Aqui pra você Vai, para, para, para, para, para Para, para, para É doido Vamos embora, vamos embora, vamos embora Aqui, pai, sonho, senta aqui, pai, sonho Ó, tirou Aí, ó Pronto, vai pôr daí, filho. Vai pôr aí, manquilha Vai pôr aí, manquilha. manquilha Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. Eu sou maco, meu Eu sou maco. Calma, calma, calma, calma, calma. Quem é o senhor? Aqui quem, aqui. quem é o senhor? Eu sou o dono da padaria. Como é seu nome? É Wagner. É ele meu, eu eu mesmo, Wagner. É o seguinte, que o Pedrão da padaria de baixo ali mandou a gente fazer uma macumba pra você sair do pedaço aqui e deixar a livre. Ele falou. Não vai O que? O que, meu filho? O eu polícia. Calma, tá, nós vamos embora! vamos embora! Deus do céu! vamos embora, vamos embora! Vambora! Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora!